Olá, eu sou André Valadão, estou aqui em Istambul para fazer meu transplante capilar. Já pesquisei bastante, não tem lugar melhor no mundo, senão aqui com Hair of Istambul. Vai dar um resultado legal. E aqui você tem o WhatsApp em português. Pronto para cirurgia, vamos lá. Let's go! Hoje é o dia, today is the day. Help me, Fatih! Então, eu conheci o Heres de pesquisando mesmo na internet sobre transplante capilar e sem dúvida a autoridade né, que, que tem aqui em Istambul sobre isso é a é maior do mundo. né? E, então, eu não tive dificuldade em, em achar logo as redes sociais do, do Herald de Istanbul. eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ver os, os resultados, ver as fotos, os vídeos e pesquisar na internet comentários a respeito do Herald of Istanbul. Então, foi muito fácil essa questão. E aí, em 2020, eu entrei em contato, ia ser é meu presente de aniversário eu entrei em contato acho que era em março de 2020 e logo depois veio a pandemia e aí com a pandemia eu não consegui, não tive como vir, né? a gente teve que esperar mais um tempo, mas graças a Deus um ano depois a gente conseguiu estar aqui é, no Real Istanbul. Istambul. Uma coisa que me marcou muito foi o atendimento aqui da Real Istanbul, Istambul né, eu vi o WhatsApp no Instagram Entrei em contato, na hora eu fui respondido pelo André e em março de 2020 né, eu recebi o atendimento do André e aí veio a pandemia, tive que esperar né, passar esse tempo, mas graças a Deus 2021 consegui chegar aí e poder fazer o transplante, mas sempre muito bem atendido, mandando fotos, respondendo, às vezes a gente com a língua portuguesa pode pensar que, nossa, como é que eu vou para a Turquia, né? Como é que você é atendido? Então eles têm um atendimento com a língua portuguesa, te recebem no aeroporto, já te levam com um carro particular da, da clínica, é, te colocam num hotel excelente. Né? Isso tudo já pelo Hair of Istanbul, que você fecha com eles o pacote. E, e, a, e a clínica, né? A gente ficou impressionado com a excelência da clínica, né? a qualidade né? do, do hospital, né? a, a, a sala de cirurgia a clínica em si, tudo muito bem estruturado, então a gente, ainda mais às vezes o homem é né, muito desconfiado e tudo, e é muito claro ver a autoridade que eles têm e, e não foi difícil. Com Mais de mil clínicas de transplante capilar aqui em Istambul, né, muita clínica mesmo para todo lado, não tem como é, comparar o Hair of Istanbul com as outras clínicas aqui de Istambul mesmo, é sensacional.